Vamos iniciar hoje mais uma análise, tá? Referente ao mini dólar. Mas primeiro vamos ver sobre a nossa última análise. A nossa última análise, pessoal, nós fizemos no dia 20, tá? Eu acho que vocês lembram. Se vocês olharem o último vídeo, vocês vão ver referente. Na análise que a gente fez, nós estávamos enxergando um cenário de venda, tá? Se ele abrisse acima dos 55,65. O mercado ele teve uma abertura aqui nos. deixa eu ver aqui, 55,92. Como vocês já sabiam. Né? A gente tem o nosso primeiro alvo em 40, 40 pontos e o nosso segundo alvo em 100 pontos. Caso venha alcançar é, esses dois alvos, a gente vem finalizar a operação. Mas em outro caso, a gente finaliza no fechamento do mercado. É, para ser justo, eu sempre coloco a entrada na abertura do mercado. Ou seja, não estou colocando um ponto específico de entrada para não dizer que eu estou tentando adivinhar, top fundo, etc. Ok? Então a gente deu entrada aqui no 5592. O mercado caiu, tá? Em, caiu os 40 pontos no caso e a gente finalizou a operação, tá? Então vamos olhar referente ao cenário atual para hoje, o que é que a gente se enxerga para hoje, tá? Hoje, pessoal, é, nós temos, vamos aqui primeiro botar no time diário, tá? Nós temos o segundo o seguinte cenário. É, já faz uns dias que eu não tava conseguindo fazer análise, né? Vocês já sabem, né? Mas eu tinha explicado no grupo os motivos pelo qual, ok? Eu peço que vocês entrem no grupo e fiquem antenados lá para que vocês possam saber os motivos pelo qual, às vezes, eu não posso postar análise. Para quem não sabe, eu não faço sempre day trade, entendeu, pessoal? Eu fico operando posicionado. Eu, inclusive, estou operado em position no mini índice. Já estão já indo para o terceiro mês, eu acho que vocês já sabem, né? Estou vendido lá desde os 123 mil pontos. Ok, é, a, Analisando ali referente aos últimos fechamentos, pessoal Eu acredito em um cenário de compra para hoje Principalmente se ele abrir abaixo, pelo menos aqui desse nível aqui de resistência tá? Esse nível de resistência aqui que é mais ou menos no 5561 tá? Então, cenário de compra para hoje, tá? se ele ab ab abrir abaixo do 5561 quem tem dúvidas em relação ao meu operacional eu já tenho um vídeo explicando sobre ele né o operacional do swing trade e logo mais eu vou postar um vídeo explicando sobre esse operacional também de position ou esse operacional day trade um detalhe importante pessoal é que é sempre importante que vocês que vocês tenham uma sequência de assistir os meus vídeos porque aí você vai entender mais ou menos qual é a minha forma de análise tá eu sempre gosto de observar os fechamentos observar como é que tá as médias tudo isso para mim tudo isso pra mim é, é importante, tá, pessoal? Inclusive, pessoal... Ah, rapaz, realmente... Não, pessoal, no caso eu não posso enxergar mais um cenário de compra. Eu teria que enxergar um cenário de venda, pessoal. Tem que ser pelo menos aqui, tá? Cenário de venda. Vamos, vamos ter que reverter, pessoal. Eu tava enxergando compra ali, mas eu, eu observei errado acima ou seja tem que abrir acima tá então abrindo acima de 5561 já acho que é um, um bom ponto Deixa eu ver aqui, 5561 é, 55 é um bom ponto de venda tá levando em consideração que a gente vai pegar esse retorno a média de 20 períodos tá a média de 20 períodos conta de 10 período conta de 200 eles estão apontando para cima só que, só que o mercado tem dado uma recuada forte aqui em cima né? inclusive no dia 20 foi um dia que a gente fez uma venda né aqui que a gente pegou 40 pontos tá é... e é isso aí é... qualquer dúvida que vocês tiverem tirem comigo lá no grupo eu vou segurar essa venda né caso venha abrir acima tá quanto mais acima desse preço melhor tá que provavelmente vai passar um calorzinho né é... por conta desse, dessa volatilidade que está atual no mercado ok Tamo junto, valeu!